É, tenho que dar uma entrevista aqui para dizer que ela é muito linda mesmo, né? O fato dela ser rica não significa nada. O importante é ela ser bonita e solteira. Até mais.